vamos precisar primeira parte da aula vamos precisar de uma bola, uma sacolinha de mercado e uma cordinha, uma cordinha de dois metros de comprimento e a segunda parte da aula vamos precisar de cinco objetos de acordo com a disponibilidade em cada caso de vocês e o nosso aluno é o Pedrinho, Pedro é do terceiro ano é meu aluno da Escola Frei Valentino da Rafael que é o nosso colaborador voluntário vai preparar o material então pega lá então bola bola dentro da sacola. Primeiro dá um nozinho ali, Rafa, na sacolinha. Isso, diminui muito espaço aí. Isso, boa. Junta as duas alças agora sacola. a sacola. Tarefa do Pedro, entra no olho do furacão, fica bem pertinho lá do Rafael. E quando o vento passar, retorna pro mesmo lugar onde você saiu, tá? A vontade, foi. Isso aí, agora a hora que você quiser pode sair. E aí, beleza! <risos> Girona. cinco vezes tem que fazer, tá? tá. A mais rápido, ele tá muito fácil pra ele Isso, isso, isso aí Não dá moleza, não dá moleza, não dá moleza Boa, vai lá Boa Essa é a quarta ou é a terceira? É a quarta Vai lá, mais duas Boa essa foi a última Vai, vai, vai vai, vai. Boa, Pedro Quase pegou no bumbum do Pedro beleza. Acione, acione, acione, Aí, Pedro Olha o que você quiser Olha o que você quiser Isso Olha o que você quiser Tem que dar a volta agora Sem parar, Dá a volta Isso, isso, isso Uh Lambeu da cabeça Presta atenção, hein Presta atenção Vai no mesmo sentido mesmo sentido mesmo sentido Isso Gira no mesmo sentido oh, Boa Essa foi a segunda Essa aí tá radical, hein Aí, olha bem, olha bem, espera de passar e vem Aí Quase não, não É, cinco vezes, foi três Boa Pedro, boa Pedro, boa Põe, Vai começar com a caixa Vai lá, furacão começou a ligar Isso, presta atenção, cuidado cuidado. Isso, já colocou a caixa Saiu do furacão O que vai levar agora? Vai levar o que? Carrinho, vamos lá então. Vamos lá, cuidado. Presta atenção no furacão. Boa, e agora? Lá, pode. Isso, boa, boa. Colocou o boneco do timão. Joga tudo o objeto, boné Agora não pode cair, hein? Se cair, tem que começar tudo de novo. Olha. Aqui, beleza, beleza, beleza. Tem que sair agora, agora tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Aí, boa pedro! Beleza! Tá montando essa ideia diferente agora, é isso? Boa! Não vai dar certo não, tá funcionando tá demais ó! Vai lá, vou junto, oh. vou junto, vou junto! Vou junto, vou junto agora, vou junto, vou junto! <risos> Boa! Vai lá, vai lá, Eu vai lá, tem, tá que sair, mano, tem que sair agora, tem que sair! Ô Sérgio! Oi! O no mesmo Presta atenção, olha só! Assim, é dentro do furacão, estamos dentro do furacão, Tô junto! Tem que sair, vai buscar os outros, busca os outros, vai! Lá. Lá. Entrei junto isso aí. Bora. Vamos ver como é que tá ficando. Só falta um. Eu vai dar Vai, vai dar, vai lá. Boa. Agora fica aí, Pedro. Fica aí. Fica aí. Você já tá dentro do do furacão, você vai ter que levar tudo isso de uma vez só vai ter que sair daqui com tudo isso de uma vez só, ok? opa, opa se cair, volta tudo de novo se cair ou for, for atingido pelo olho do furacão volta tudo de novo muito bom garoto, isso aí, boa agora Pedro, que você fez todas as tarefas concluiu perfeitamente que tal agora dar de, de figura agora uhum. que, tal, troca, que tal uma troca de lugar agora eu vou. É. Que tal agora você fazer um furacão pro Rafael agora? Hã? O que, que você acha? E o teu furacão? Será que vai ter um furacão alto o suficiente pra ele passar? Será ou não? Vira pra cá, Pedro. Vira pra cá. Vira pra cá. Aí, agora vem o Rafael. Bom na casa pra seu pai, a mãe, qualquer familiar agora, tá? Agora é a troca de papéis agora. O Pedro descoordenadão ali, mas tá dando certo. É um furacão meio... Desconstruído ali Então vai lá, vai lá, Rafael, a hora que você quiser Ó a Piscina, vai se se pacotar tá lá Ô oh. <risos> Boa <risos> Boa, o furacão se enrolou todo aqui mas, oh, mas foi legal, foi deu certo Beleza, então? Gera Não, agora vai ter que montar uma estratégia pra torre Agora vai ter que montar uma torre? Então tá bom